Boa noite Brasil, boa noite Minas Gerais, boa noite Taiobeiras, boa noite a todos e todas. Hoje com muito prazer, muita honra, recebemos aqui no Brotar da Semente, essa esse vídeo vai ao ar depois no Brotar da Semente, nosso canal no YouTube. Agradecemos aí a cada um dos inscritos. Pedimos aí inscrições, Hoje recebemos com muita honra o professor Levon Nascimento, que também é escritor de vários livros, recentemente publicou um livro de poesia, teve um lançamento lindo na cidade de Itaiobeiras, e ele é convidado aqui hoje para uma prosa política e histórica, e de história, para falar sobre o 20 de novembro e a consciência negra. Levon já escreveu vários artigos sobre isso tem aí toda uma formação é, de história então boa noite levou o nascimento como está Boa noite Jânio é um prazer estar aqui com você no brotar da semente Boa noite a todos que, que estejam acompanhando agora ao vivo ou que venham acompanhar depois é, o vídeo gravado né no canal. É um prazer a gente estar aqui, né? E vamos para a luta, né? 20 de novembro, mais do que uma data celebrativa, comemorativa, é uma data de luta, né? De resistência e de movimentação para transformar esse Brasil num país mais justo e inclusivo, né? Igualitário. Perfeito. Sobre quem é levou o nascimento, eu deixei de falar alguma coisa. Quer falar um pouco aí quem é levou o nascimento? Eu acho que que já está bem, é, vamos dizer assim, estou bem apresentado. Eu sou professor, moro aqui na cidade de Taiobeiras, Minas Gerais, norte de Minas. A gente vem da vem e é das classes populares, trabalhadoras que luta para pelo pão de cada dia através da força do trabalho, né? E buscamos fazer também uma militância política, social, cultural aqui, justamente por essas causas de transformação e, e sem perder a nossa noção de classe social, sem perder a nossa noção étnica né, de povo de origem afro-indígena, sem perder a, a, a nossa condição de educadores né, que, neste país que não valoriza educadores nem educação. Acho que é isso. Perfeito. E foi muito educativa e pedagógica a sua candidatura a prefeito de Taiobeiras. Na última eleição, um fato aí que fez um ano, né? Você fez um vídeo sobre isso e queria saudar aqui. Realmente foi uma campanha muito linda. Bom, já chegou aqui os nossos. O pessoal tá chegando, Manezinho Santos, Rádio 13. Grande abraço aí para todos os guerreiros de ponta a ponta do Brasil. Levon, queria que você explicasse para todos nós e para os nossos ouvintes aí. Qual a importância que o 20 de novembro tem para o Brasil? É, e você escreveu um artigo dizendo que o 20 de novembro seria mais importante ser um feriado do que o 15 de dezembro. O 15 de novembro, quer dizer, a, o feriado da República, né? E, e o feriado da consciência negra. Nós temos em muitas cidades do Brasil já o feriado no dia... 20 de novembro, mas não na grande maioria, né? O Brasil tem 5 mil e poucas cidades, falta muito aí. Então, queria que você explicasse aí para nós o, o porquê da importância de ser feriado dia 20 de novembro. Eu fiz mais uma provocação nesse artigo, né? Porque tradicionalmente a, é feriado por conta da proclamação da República, né? mas nós sabemos que república, obviamente, é algo importante, a res pública, coisa pública, coisa do povo. Mas no Brasil ela nunca foi assim. ou Em ao poucos momentos da nossa história em que se buscou realmente aproximar a república, quer dizer, o estado do povo, nós sofremos golpes, né? A própria proclamação da república, não que eu defenda a monarquia nem a família imperial, mas ela foi uma proclamação da república elitista, feita pela, pela, pelo exército, ou seja, pelos militares, contra a possibilidade de uma mulher vir a ser a governante do país e uma mulher que havia assinado a tímida Lei Áurea, né? que a Lei Áurea não é nenhuma é, revolução, era algo, inclusive, que fomos os últimos, o penúltimo, o último foi Cuba, a fazer do continente americano, que foi libertar, a, a acabar com o instituto legal da escravidão, né? que no Brasil era uma escravidão racial do povo negro. Né? mesmo assim, o, o golpe do 15 de novembro foi contra a possibilidade de se ter uma mulher governante e uma mulher que havia tido a coragem de assinar a lei que acabou com o trabalho escravo no país. Então, não percamos de vista que a nossa proclamação da República ela foi racista, machista e um golpe econômico das elites donas de terra, dos latifundiários. E outros golpes nós vamos ter contra Vargas, mais recentemente contra Dilma Rousseff e contra Lula, sempre que a República tenta se aproximar do seu ideal, que é, de fato, o povo brasileiro. Então, nossa República nunca foi do povo na prática. Daí, então, que pela proximidade eu fiz a provocação, melhor seria que fosse feriado nacional em todo o Brasil. Na verdade, Jânio, não é tanto pelo feriado em si, né? É, é pela memória que se pode fazer Nós tivemos no Brasil 358 anos do Instituto da Escravidão Legal E a nossa escravidão, ao contrário da escravidão do mundo antigo né, Que existiu em diversas partes do planeta Mas aquela que é mais retratada para nós é a escravidão grega e romana Que é no continente europeu, povos brancos, lá no mundo antigo é, a escravidão lá se dava por dívidas o endividado se tornava que não conseguia pagar se tornava escravo ou por principalmente por guerras as guerras os derrotados tinham que pagar um espólio e geralmente uma parte desse espólio era um, um percentual da sua população que era levado como escravo né em Roma houve luta dos plebeus por exemplo Greves, as primeiras greves registradas na história, para que acabasse a escravidão por dívidas, e eles conseguiram fazer isso. Mas não era uma escravidão racial. Eram todos lá, brancos, partos, medos, alamitas, árabes, etc., que fossem derrotados em guerra se tornavam escravos. Já o Instituto da Escravidão no Brasil e no continente americano de um modo geral, mas no Brasil principalmente, ela é uma escravidão de fundo econômico, mas que se associa com uma ideia de superioridade racial. Há escritores que dizem, Jane, que não havia racismo de brancos contra negros de maneira exacerba exacerbada até o século XV não havia ideia de superioridade entre brancos e negros até o século XV, porque já se conheciam negros na Europa. né Nós temos o exemplo do São Benedito, que era um monge é, católico que viveu numa ilha é, próxima da Itália que era de origem é, africana, era negro, e não havia a, registros de ideia de que brancos eram superiores. Então, o racismo é uma criação ideológica do, do, dessa nova fase de desenvolvimento do sistema capitalista, que foi a colonização do mundo pelos europeus. Então, era preciso justificar a mão de obra que seria usada no processo de exploração das colônias e que seriam é, seria os povos nativos, indígenas, africanos, depois só africanos, era preciso justificar essa escravidão esse processo brutal de exploração da, da mão de obra e da vida ser, desse, desses seres humanos. Então, para isso, foi criada toda uma ideologia, toda uma justificativa que, primeiro, animaliza, desumaniza uh, esses povos da pele mais escura. Então, primeiro, eles são pagãos. Segundo, eles não têm alma. Terceiro, eles são descendentes de Can, o filho amaldiçoado por Noé, que na, na interpretação bíblica tem uma mancha negra sobre si, mas a, a mancha negra aí ela é óbvio que ela é metafórica, né? mas foi colocada ao pé da letra. É, e em seguida vem aquelas outras doutrinas. Se nós, brancos, estamos dominando o mundo, é que nós temos uma missão, Cristo nos enviou para poder catequizar, então eles têm que se submeter a nós porque eles são inferiores, mas o fundo que está aí é o, o, o interesse econômico do sistema capitalista. Então, não é possível falar em existência do Brasil, eu até me delonguei demais, sem falar é, no trabalho do povo negro, do povo de origem africana e também indígena. E depois da mestiçagem, é, a gente fala negro, engloba dois, dois, dois tipos de indivíduo, o pardo e... E o preto. Não há problema nenhum em se dizer, não é, não é demérito nenhum dizer que há pessoas pardas e pretas. Né? As pretas são aquelas é, com mais melanina, ou seja, com menos miscigenação, mais próximas daqueles que vieram da África. E as pardas são aqueles frutos e descendentes da mestiçagem com o homem branco, que quase sempre se deu por estupro no início, e com os povos indígenas. Então, negro se enquadra nesses dois biotipos, né? nesses dois fenótipos de aparência, que é o pardo e o preto. Inclusive, não devemos utilizar o termo mulato, porque ele vem justamente de uma ideia preconceituosa e racista que deriva do híbrido do cavalo com o jumento, né? que é a mula, né, que é um híbrido E que os portugueses e espanhóis Se serviram dessa expressão Para designar os filhos Dos seus estupros Ou seja, os indivíduos A princípio, né, lá no início da colonização Que foram é, filhos da, da volúpia do homem branco Sobre a mulher negra escravizada Então é, é uma amálgama Então o 20 de novembro Não é uma festa Não é um, um, um evento é, para se comemorar. Né? É para se fazer memória, memória dessas vidas de 358 anos de escravidão, mas principalmente memória da resistência desse povo. Foram treze... três séculos e meio, mas houve muitas rebeliões que são apagadas na história. A mais importante delas, claro, é a de Zumbi de Palmares, que foi morto nessa data, 20 de novembro de 1695, depois de quase um século de luta do povo do Quilombo de Palmares. Zumbi foi o último líder, mas o fundador do Quilombo foi Ganga Zumba, né? e nós tivemos outras lideranças. Zumbi é aquele que é mais lembrado por ter sido o último chefe e por ter dado muito trabalho a, ao colonizador na tentativa de combate. Palmares era, não era um único Quilombo, na verdade. Palmares era uma federação de quilombos, né, que resistiram por quase um século. E no Brasil inteiro nós vamos ter inúmeros pontos de resistência, que hoje são os remanescentes, mas que não se conformaram com a escravidão. E o então 20 de novembro é justamente para retomar no povo brasileiro essa centelha de inconformidade. Nós somos chamados de povo apático, tudo acontece conosco aí, nós não reagimos, 610 mil mortos da Covid, governos autoritários tortura e tudo mais, e parece que nós não reagimos. Então, quando se faz, por exemplo, a memória da consciência negra, é muito mais do que dizer eu sou preto, eu sou pardo, eu me visto com cores africanas, eu falo palavras de origem africana, é muito mais do que isso. É resgatar lá no fundo é, da essência de ser brasileiro, que nasceu é, preto e pardo, que nasceu negro, que nasceu pela foja do trabalho deste povo, essa possibilidade de resistência contra as mesmas elites que continuam é, nos expropriando, continuam nos explorando. Olha quem é que compõe as diretorias das grandes empresas brasileiras, da Faria Lima, da Bolsa de Valores. É, não há diversidade étnica. lá. E também o 20 de novembro não é um dia de revanche contra o povo branco em hipótese alguma. É um dia de manifestação da essência de ser do ser humano. Muito bem, professor Levou Nascimento. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu fui buscar as origens da, da minha família, é claro que de forma não, não profunda, mas eu andei fazendo algumas leituras sobre Rio Pardo de Minas, onde o meu pai nasceu. O meu pai, no registro de nascimento dele, ele é considerado pardo, Embora a cor dele seja, seja uma mais clara. É, e, e o, e o que, que eu percebi? A origem indígena e eu percebi que Rio Pardo foi um grande. A economia de Rio Pardo lá na, na, em séculos passados era basicamente escrava, Rio Pardo de Minas. E alguns sobrenomes, se eu não me engano, Maria de Jesus era de, de uma companhia que chamava Maria de Jesus, e os escravos, que eram donos dessa, dessa companhia, algo assim, quando eles é, é, foram libertados, recebia esse sobrenome, porque não tinha sobrenome, porque quando os, os afrodescendentes chegaram aqui escravizados, o nome de origem deles era, eles eram rebatizados aqui, ou, ou não tinham nome, quer dizer, só ia ter nome quando passou a ter os registros civis. Queria que você falasse um pouco aí sobre... A escravidão aí no norte de Minas é, e sobre os desafios aí do, do movimento negro aí na região aqui em Minas Gerais e na região aí de, de Taiobeiras, Rio Pardo, Salinas. Jânio, é, antes de mais nada, eu, eu gostaria de fazer uma contextualização para a escravidão, porque são 358 anos. É mais tempo, por exemplo, do que a nossa independência que vai completar 200 anos no ano que vem. Então, em, em 358 anos. Você tem aí uma verdadeira criação de uma nação. É, você tem uma série de acontecimentos tão profunda, tão enraizada, que é difícil você conseguir configurar todo esse tempo. E nós temos uma visão muito é, restrita, talvez, ao momento da libertação ou à chegada dos primeiros. É preciso entender que os primeiros que aqui chegaram resistiram muito, muito, porque eles eram livres na África ou se não eram livres, eles participavam de grupos tribais rivais que faziam guerras entre si também e se escravizavam, mas numa escravidão daquele tipo que os romanos brancos e os gregos também faziam que muito, muito direitista e racista hoje tenta dizer não, não tem problema a escravidão na nossa história, porque na África também tinha escravidão, foram os reis da África que venderam é, os negros para os portugueses para vir para cá, houve isso sim, mas a escravidão africana era do mesmo tipo que da escravidão que houve em Roma Antiga e Grécia Antiga, que era a escravidão branca por outros motivos. Então a nossa escravidão aqui ela é muito específica, ela é própria do sistema capitalista. Então, os primeiros que aqui chegaram resistiram muito e continuou chegando até mais ou menos 1850, ou seja, 350 anos depois do descobrimento do Brasil, continuou tendo tráfico negreiro, chegando escravos novos. Mas aqueles que já nasceram aqui no Brasil e que já nasceram sobre a chibata da escravidão, esses não conheciam o que era liberdade, não conheciam o que era a sociedade tribal africana. O que eles tinham era histórias contadas, e eles não eram alfabetizados. Inclusive, havia uma política que proibia, que castigava senhores brancos que, por acaso, ousassem ensinar seus escravos a ler e escrever. Era proibido. Se alguém branco quisesse ensinar seus escravos a ler e escrever, era proibido, porque isso era altamente subversivo. Então, esses que chegavam tinham nomes na África, nomes tribais, nomes das suas comunidades. Mas, como os portugueses eram católicos, ao chegar aqui, imediatamente, eles eram batizados na Igreja Católica, sem conversão, eram obrigados a seguir a crença cristã da Bíblia, e eram batizados, geralmente, com nomes dos santos, né? Antônio, João, Joaquim, José, Ana, Maria, etc. E o sobrenome tinha duas vertentes para o sobrenome. A primeira delas era o. Você sabe que o calendário gregoriano, o calendário é, nosso, cristão, cada dia você tem um ou dois ou três santos, né? São Gregório, são. Ou então uma celebração específica da igreja dia da paixão de Cristo dia da ressurreição de Cristo, dia da exaltação da Santa Cruz, dia de todos os santos. Então, geralmente, esses batismos aconteciam nessas datas especiais. Então, aqueles fulanos todos, independentemente da família que fossem, independentemente da origem do continente africano de que viessem, no dia do seu batismo, recebiam como sobrenome aquela festa. Então, é por isso que nós temos tanta gente dos santos. Por isso nós temos tanta gente do nascimento como eu, que batizados no dia de Natal, dia do nascimento de Jesus. Tanta Maria de Jesus, são inúmeras as festas da Virgem Maria, fulanos da cruz, porque foram batizados no dia da, da exaltação da Santa Cruz, e por aí vai. Ou então herdavam o sobrenome, é, passavam a ter um sobrenome, isso aí já sim, aí já é depois da, da, da libertação da escravidão o sobrenome da família branca da qual eles eram escravos. Né? Então, aí nós vamos ter os nomes portugueses, como da Silva, como Moreira uh, uh, e etc. Né? Mendes, etc. Vários nomes aí que também vão, Bom. Gomes, aí vai, que também vão associar a essas pessoas. Chegando na questão específica aqui do norte de Minas, Rio Pardo é a mais antiga povoação da região data do final do século 17 Então, na mesma época que Zumbi estava morrendo lá em Palmares, os primeiros bandeirantes paulistas estavam chegando aqui no norte de Minas. Inclusive, o Brusa Espinosa passou por Rio Parque de Minas. É o início da, da vila e, naquele tempo, nós tínhamos indígenas aqui, Caetés, é, cariris nós tínhamos o, os catolés, nós temos aqui em Taiobeiras uma comunidade com o nome de catolé, e as pessoas não sabem porquê mas os indígenas que, que inclusive navegavam o rio Pardo, que na época era navegável, é, eram os catolés do, do, ramo, é, do mesmo ramo de Porto Seguro, lá dos, do, dos pataxós, né, que foram os primeiros a terem contato com o homem branco. Mas a, a, com a chegada do homem branco, Traz-se também o homem negro, o homem, mulheres negros que vão ser escravos, e principalmente na vila de Rio Pardo, que comandava toda uma região que hoje é equivalente ao Alto Rio Pardo, que são 17 municípios, e mais um pedaço do Vale do Jequitinhonha até a margem do Rio Jequitinhonha. Tudo isso pertencia a Rio Pardo. E nesse contexto, Jane, eu tenho dois, duas histórias para contar, muito interessantes. Entre Taiobeiras e, e São João do Paraíso, que na época pertenciam a Rio Pardo, tem uma comunidade chamada Fazenda Grande. Lá tem um casarão que pertenceu à elite de Rio Pardo no século XIX. E bem próximo, na beira da estrada mesmo, tem um lugar, que é uma descida e subida, uma espécie de vale que você tem, que é chamado de Cabeça do Negro. Vou falar cabeça do Negro, né? Linguagem regional. Lá tem uma cruz marcando esse local e desde criança, que a gente sempre passava lá, mandava fazer o nome do pai e a gente via lá, o que é a cabeça do negro. E as histórias eram é o seguinte, um negro que foge e que é capturado e que é exemplarmente punido, arrastado é, por um cavalo. Alguém monta no cavalo e arrasta essa pessoa, até essa pessoa morrer, depois a cabeça é decepada e enterrada a cabeça naquele lugar para servir de exemplo. Então, para você ter uma ideia de como essa dominação se fazia. Essa, você não sabe quem é esse negro, nem quem era o senhor, quem era o dono, mas a história ela passa é, verbalmente para a gente. Agora, o outro fato está no livro Efemérides e o Pardense, do padre Newton, lá de Rio Pardo, já falecido, e essa é mais emblemática ainda e é muito para exemplificar esse Brasil de nosso de hoje, onde nós temos uma série de leis e direitos, mas que as elites colocam em prática se quiserem, se quiserem. É a história de Quintino. Quintino era um homem negro que pertencia a um senhor de terras chamado Vitoriano ou Vitorino engano aqui, se não me engano, e esse vitoriano ou vitorino tinha terras em São José do Gurutuba, que hoje é a pujante cidade de Janaúba. E o Quintino fugiu. Fugiu e veio parar em Rio Pardo. Mas como ele era um negro desconhecido lá em Rio Pardo, ele foi apreso e foi amarrado no tronco na frente da delegacia de polícia de Rio Pardo, de Minas, mas adivinha qual a data? Quintino foi amarrado lá no início de junho de 1888, a Lei Áurea já tinha sido assinada no dia 13 de maio de 1888. Assim mesmo, Quintino, como era um negro desconhecido, foi amarrado pelo delegado de polícia e, não sei como, avisaram esse senhor, e o senhor aparece lá e o leva amarrado à cauda do cavalo. E provavelmente deve ter sido morto, mas ele não era mais um escravo legalmente falando assim como nós, hoje, temos imensos direitos constitucionais, mas que, como foi feito o impeachment da presidenta Dilma, né? sem crime de responsabilidade, né? a lei é interpretada conforme os interesses da classe dominante, isso não é de hoje. Então, falar de consciência negra sem entender e ligar com essa constituição do Brasil como uma nação escravocrata e racista é contar uma meia-verdade. Né? Então não dá para explicar para as nossas crianças pardas e pretas Por que, que elas sofrem racismo Sem falar também de que isso é um sintoma do, De como o modo de produção capitalista foi implantado no nosso país Que foi através do trabalho escravo uhum. E da, de uma ideologia que, racista de justificação da submissão Eu até gostaria de falar, mas eu vou deixar você é, falar é, a respeito dessa questão, é, como é que a gente enxerga tanto na biologia quanto na cultura e na história, a questão racial. Perfeito, professor Levon, eu só vou ler alguns comentários aqui, muita gente chegando aqui, Manezinho, Rádio 13, grande abraço aí para a Rádio 13, grande divulgador social, o Carlos da Rádio Interativa lá de Santa Catarina também, grande abraço aí, Carlos Renner, grande abraço a Mária Antunes, Mário Antunes, que adora história e que nos, no, me falou outro dia da importância de trazer relatos históricos para a nossa população. Manezinho Santos também, parabenizando aí a Rádio Interativa do Vale. E Manezinho Santos falando aqui fora Bolsonaro. Professor Levon, dentro do que você tem colocado muito bem, aí uma verdadeira aula para conhecer a, a nossa história, um povo que não conhece a sua história não tem condições, não tem diagnóstico para construir um futuro onde caiba todas as, as vozes, onde caiba todas as, as pessoas e, e onde cumpra-se o direito. Você falou muito bem aí, e me, lembra, me, me lembrei aqui da, da expressão para inglês ver, que foi o tráfico negreiro. O tráfico negreiro já havia terminado, mas foi uma lei para inglês ver, porque a Inglaterra estava exigindo do Brasil, então... Tem tudo a ver. Em Dayatuba também esse processo é contado dessa forma, né? Depois da, da libertação tímida da Princesa Isabel, houve essa, esse revanchismo aí, a violência continuou. É, dentro dessa questão, e dizendo também que, que, que hoje, hoje lá em, em Hortolândia, está tendo o Cardoso, está recebendo a medalha zumbi de Palmares, queria mandar um abraço para o Cardoso. De Hortolândia, dizer que em Beatuba também vai ter Sarau na Coni, Comunidade Negra, vai ter as datas aí. Depois eu vou colocar o link aí para quem quiser acompanhar. E aqui em Belo Horizonte vai ter o 20 de novembro, vai ter a marcha Zumbi de Palmares, e que sempre tem o Dia da Consciência Negra, no dia 3, no, no, no dia, quer dizer, no dia 20, às 3 horas, às 15 horas, lá na Praça da Liberdade. E é um ato contra o racismo aí do Bolsonaro também, mais um Fora Bolsonaro. É, dito isso, eu queria trazer uma questão. Hoje eu vinha pensando muito nisso, e ao caminhar para o meu trabalho, eu caminhei por volta de 30 minutos. E das pessoas que eu via nas ruas, algo em torno de 70% eram negras. 70% queria que você falasse, do ponto de vista histórico, o porquê que a desigualdade, o porquê que a pandemia, o porquê que todas as mazelas sociais, econômicas, hoje afetam mais a população negra, a população afrodescendente é, brasileira. E indígena também, né? Indígena. Sim, sim. É, Jânio, primeiro eu queria partir da biologia. É, já foi consta Embora se tentou no século XIX, sobretudo, né, com aquelas teorias é, pseudocientíficas que tentavam provar a inferioridade e a existência de raças, depois com o eugenismo, que acabou desaguando no nazismo, mas sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando se viu que essas teorias pseudocientíficas sobre a existência de raças era uma furada e tinham provocado a, aquele absurdo que foi o holocausto, então é, mergulhou-se profundamente, sobretudo depois da descoberta do DNA, é, hoje os biólogos são capazes de afirmar que não existem raças humanas, existe a espécie humana ou a raça humana. O que há, na verdade, são pequenas variações, tão mínimas, tão mínimas, que elas se dão, nem é no, no genótipo, ou seja, na, na, na base genética completa dos indivíduos, mas é de fenótipo, ou seja, a aparência dos indivíduos. Então, você vai ter é, dentro da espécie humana variações minúsculas que vão dar a alguns indivíduos uma coloração de pele mais escura ou preta, ou uma coloração quase sem melanina, que seria os brancos, que vai fazer com que os cabelos, os pelos, sejam lisos ou sejam mais encaracolados. Vai fazer com que os olhos sejam um pouco mais puxados ou um pouco diferenciados. Vai fazer com que haja narizes achatados ou aquilinos, né? mais, mais afilados. Mas são variações tão mínimas que é possível você investigar. Pegar um homem negro da África e um homem branco da Europa que não tem parentesco nenhum, e haver mais proximidade na totalidade genética entre os dois do que você, por exemplo, ter essa mesma, essa mesma semelhança entre dois homens negros da África ou dois homens brancos da Europa. É possível isso. Você ter é, um homem totalmente preto e um homem totalmente branco serem mais próximos na totalidade da sua genética do que dois homens pretos ou dois, dois homens brancos, ou dois homens japoneses, e etc. Para você ver que grande ironia da natureza. Então, é uma variação mínima que faz com que haja é, um fenótipo diferenciado. Né? O grande problema é que, num determinado momento da história, um povo da história consegue dominar armas de fogo, técnicas de navegação e desenvolve um modelo econômico que é baseado na exploração do lucro. E isso se deu na Europa. E a partir desse momento, a Europa, então, avança sobre o mundo. E ela precisa justificar, porque não basta só você chegar lá e vou pegar as especiarias, vou pegar as riquezas, pegar o ouro. Porque só isso não se justifica. Você precisa, o ser humano precisa de uma justificação moral, né? É, inclusive, o próprio dominado é necessário uma justificação moral para fazê-lo aceitar a dominação. E nós temos isso no momento atual, né? Nossa classe média pensa que é da elite, porque há todo uma, um trabalho ideológico para fazê-la é, achar que ela está mais próxima da elite do que da ralé, como diz o, o Gessé, enquanto que na prática de fato ela está mais próxima da ralé do que da elite, mas ela pensa que é da elite então há uma justificação moral é, ideológica então, qual foi essa justificação moral que os europeus usaram? primeiro do ponto de vista religioso nós somos o povo cristão escolhido por Deus, então nós temos por missão levar a Bíblia e o Evangelho só que não levar a Bíblia e o Evangelho Levar a cultura europeia junto com a espada e o canhão e a Bíblia e o Evangelho foram acessórios porque não foi feito um processo de conversão de discussão religiosa né e sim uma imposição segundo nós aí já é mais para o século 18 e 19 nós desenvolvemos a ciência nós então nosso conhecimento é mais valioso do que o deles eles não sabem nada eles são animistas, eles não têm Deus, eles não têm rei, eles não têm lei, que é uma falsidade, né? Então, nós é que desenvolvemos, então, nós somos superiores intelectualmente, então, nós temos a missão civilizatória de levar o progresso e o avanço para eles, né? E, sobretudo, na Era Vitoriana, tinha-se na Inglaterra, a Inglaterra usou muito essa, essa justificativa civilizatória para dominar a África e a Ásia, principalmente, né? Então, é, é, é importante entender isso. E no momento em que a Inglaterra muda de ideia, ó, a escravidão não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, por isso nós vamos proibir todo mundo de traficar escravo para acabar com a escravidão. Não foi porque os ingleses se tornaram naquele momento humanitários e enxergaram que não havia diferença de raças. Não, eles continuavam achando que os africanos eram inferiores, que os indígenas eram inferiores, mas eles entenderam que homens... Escravos não recebem salário. Se não recebem salário, não compram, não consomem. E o que, que era a Inglaterra no século XIX? A fábrica do mundo, que precisava de novos consumidores. Precisava de matérias-primas? Precisava. Mas também precisava que se escoar os seus produtos para o resto do mundo, porque só o consumidor inglês não daria conta, então é preciso transformar esses homens que nós consideramos inferiores, para os quais nós levamos o nosso progresso, a nossa fé, a nossa superioridade, levar também os nossos produtos, então é, é, é, é fundamental que eles ganhem salários, para poder comprar o que nós vendemos, né? daí então que a Inglaterra começa a capturar navios negreiros no Atlântico, né? e impor aos países o fim da escravidão, o Brasil foi um dos que mais enrolou, Daí o para inglês ver. Nós tivemos é, quatro leis, Jânio, antes da Lei Áurea, para retardar a, a, a, a, retardar a abolição. A primeira delas é a lei a, que acaba com o tráfico negreiro. Juntamente, ela vem junta com a lei de terras, que acabava com as terras devolutas, a, com as terras que não eram de ninguém e que passavam, então a ser do Estado, e que, para poder ser dono delas, o sujeito tinha que ter uma certa renda, ser considerado cidadão, etc. e tal Então, dessa forma, se viesse a abolição, o novo homem livre escravo não poderia ter terra. É aí que começa a nossa grande concentração de riqueza, porque, essencialmente, o homem negro e a mulher negra eram um trabalhador rural, e, havendo uma, uma abolição justa, deveria ter sido feita uma reforma agrária, com terra para essas pessoas. Evidentemente, se tivesse havido a reforma agrária ali, nós, teríamos, então, nós não teríamos a criação das favelas no Rio, em São Paulo, nós não teríamos a miserabilização, e hoje, nas ruas, quando nós passássemos, nós teríamos uma sociedade pluriétnica, de pardos, pretos, brancos, mas nós teríamos mais ou menos uma desigualdade menor. Nós, ter, nós não teríamos... Ah, porque no Brasil, quando você pensa em mendigo, você já imagina uma pessoa preta ou parda. Né? É, se você for na Europa e ver o mendigo, ele é tão loiro quanto o, o rico lá. Mas você quase não vai ter os mendigos, porque é mais equilibrada a distribuição de renda. Aqui é uma disparidade imensa, porque então a primeira lei proíbe o tráfico, e proíbe, mas para inglês ver, mas também proíbe o acesso do novo homem é, livre, negro, indígena, a terra. Esse é o grande golpe é, da, da nossa, do nosso lento processo de abolição. Depois nós vamos ter uma outra lei que impede que as crianças nascidas, a partir daquela data, sejam escravas. Mas eu te pergunto, a criança nascia e ia caminhando embora livre? Ela continuava com a mãe escrava? E aí, aos oito anos de idade, ela podia decidir se ela ia embora da, da fazenda ou se ela continuava ali, trabalhando, prestando serviço. Então, ela continuava sendo uma escrava ilegal, porque a lei já não dava mais suporte, mas ela continuava sendo escrava, obviamente. Depois, a lei dos sexagenários, quem chegasse aos 60, 65 anos, não era mais escravo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas negras, na época da escravidão, chegavam a essa idade? Se o imperador Dom Pedro II morreu com 65 anos, ele que foi bem cuidado, que tinha acesso aos melhores tratamentos, imagine é, uma pessoa brutalmente explorada durante toda a sua vida, será que ela chegava? E se chegasse, você acha que ela iria embora? Para onde ela iria? O que ela iria fazer aos 65? Qual lugar restaria para essas pessoas? Então, na prática, o nosso processo de abolição ele não existiu, Jane. É, então, isso explica a, a intensa desigualdade e isso explica o porquê que as maiores vítimas de Covid no Brasil foram as pessoas negras, pretas e pardas. Por quê? Porque são as, as que têm menos é, meios de sobrevivência, menos estudo, menos casa, menos terra, menos lugar adequado para viver, com esgoto, com com um espaço mesmo físico para viver ou condição para terem feito o isolamento social. Então, por isso foram as maiores vítimas. Não é porque o negro... Por que, que nós temos mais negros nas prisões? Por que, que nós temos mais negros em situação de miséria? Não é porque são inferiores ou menos inteligentes, mas porque, historicamente, é, foram é, os que menos tiveram acesso a cor da pele, o formato do nariz e o tipo do cabelo foram determinantes para que essas pessoas tivessem menos acesso aos equipamentos de civilização, ao estudo, à saúde, à moradia, à terra, a trabalho. Então, não é por inferioridade. Então, daí que quando, por exemplo, se fala em política de cotas e muita gente fala, não, tem que ter para todo mundo. Mas, infelizmente... É, se você nasce de uma mãe preta e um pai preto, mas você por acaso nasceu com a pele mais clara e o cabelo mais liso, você vai você não vai ser parado pela polícia na Blitz, você não vai ser impedido por exemplo, em entrevista de trabalho de conseguir aquele trabalho por incrível que pareça né? porque há ah, isso, né? minha mãe por exemplo, é preta, minha mãe tem a pele preta, meu pai ele é, ah, tem umas características mais indígenas, mas a pele mais clara eu sou pardo, eu tenho um irmão que tem gente que fala assim, embora os traços sejam muito parecidos, mas ele tem a pele preta. Infelizmente, esse meu irmão sofre muito mais racismo e tem muito menos acesso, vamos dizer assim, na sociedade a determinados direitos do que eu, da mesma família. Então, daí que a heteroidentificação, a política de cotas por, por questão de... Fenótico, ela é algo reparador. O ideal é que um dia nós tenhamos, um, não precisemos de cotas, não, não necessitemos de, disso, quando houver essa emancipação de classe para todas e com a superação da desigualdade, inclusive racial. É algo muito complexo. Entender o Brasil é, é algo extremamente complexo, daí que é necessário a gente fazer essas discussões. Perfeito. É, muito obrigado, Levon Nascimento, o pessoal está gostando aqui, o Manezinho está dizendo aqui, fora mafiosos, o Orail, grande abraço para o seu Orail, Manezinho é, Santos está dizendo que é importante o professor Levon dar uma entrevista para a rádio Interativa do Vale, se for possível, Interativa do Vale lá em Santa Catarina, do Entendi. companheiro Carlos Renner, Rádio 13, o feudalismo continua o coronelismo, infelizmente, o Manezinho Rádio 13 está dizendo. Rádio 13, parabéns, professor Levão, que aula, muito obrigado. Está mandando um abraço aqui para a grande companheira Luciana Ribeiro e dizendo que Rádio 13, que o branco fascista tem preconceito com as pessoas pretas. Eu, eu, eu, eu acho que é até mais grave, a, a ba... coisa é tão perversa, Jânio, é, que as próprias, é, não estou falando aqui de racismo reverso, nem estou falando que a culpa do racismo é da, da, dos dominados, mas a coisa é tão perversa que, historicamente, a, as pessoas que foram escravizadas introjetaram e transmitiram isso através da cultura, né, através da tradição oral, introjetaram que suas características eram feias, eram ruins, então, o dia da consciência negra é também um dia de resgatar, principalmente nos jovens negros, pretos e pardos, que a sua cor também é bonita, que o seu cabelo encaracolado, crespo, não é ruim, né? porque até essa expressão, tem cabelo ruim, né? não, nenhum cabelo é ruim. Né? É que o seu tipo de nariz também é um formato normal na humanidade, né? mas acabaram introjetando em si mesmos uma desvalorização. Então, alguém fala assim, ah, mas e se eu tenho cabelo crespo e quero alisá-lo, né? quero fazer escova, é um, um, é um demérito para a minha raça, para o meu povo, para a minha história? Não, você é livre para fazer o que quiser é, com a sua aparência. Mas é importante que se tenha consciência de que muitos desses elementos são uma tentativa é, ideológica de europeização da nossa própria aparência, dos padrões da estética branca, né? Então, é necessário que se tenha essa consciência. Perfeito. O Manezinho está mandando um abraço para o caminhoneiro Agostinho Marian, sanfoneiro. Luciano Ribeiro, minha avó, parte materna também é preta, somos quase todos misturados. Sim. Professor Levon, muito obrigado aí por dispor o seu tempo, por estar falando aqui conosco no Brotar da Semente. E quero, para finalizar a nossa entrevista, você que tem compromisso aí agora, grande abraço também para o seu Valdir, boa noite, companheiro, não pude ver desde o início, vou ver depois, já compartilhei, muito obrigado aí ao Valdir Pereira, e abraço ao nosso cantor Fausto Neto, aí o Manezinho. Queria que você falasse para nós quais são os desafios do, da comunidade negra, é, na, opinião, na sua opinião, nós ainda temos esse racismo no Brasil, tivemos aí o, o, é, cantores né, que são ainda hostilizados, vereadores são hostilizados, então, quais são os desafios, é, é, o qual foi, qual importância que, o, que, o, que a eleição de 2022 tem para essa questão, a, a, o papel da política, então, fica à vontade, vontade para falar o que, o que você é, deseja aí para esse 20 de novembro e, e para a luta do nosso povo. Jânio, ah, vou, vou tentar ser bem sucinto. Primeiro, o movimento negro são vários movimentos, né? mas não se pode falar em um único movimento negro. Então, eu, eu prefiro falar para a comunidade que se identifica como negra, ou seja, o povo preto e pardo, que é a imensa maioria do povo brasileiro. Né? Somos praticamente todos nós. A primeira coisa, não leve só para o lado do identitarismo. Ah, eu sou negro por isso, eu sou, uma, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E a questão agora é combater os brancos, porque são brancos. Não é os brancos que se combate. Somos todos seres humanos nós temos que combater é, o processo de exploração que foi trazida com o europeu. Ah, inclusive, milhares de europeus brancos que vieram para cá eram, eram explorados também, né? é, pelo mesmo sistema econômico. Só que a população negra e indígena sofreu muito mais com esse processo, então é preciso reparar isso sob o ponto de vista da igualdade econômica, da igualdade de condições então, é preciso que as pessoas pretas e pardas tenham o mesmo acesso que as pessoas brancas a uma faculdade de medicina, a uma faculdade de direito, a, a, a possibilidade de participarem dos tribunais, da política e tudo mais. Mas que conquistem isso não para se tornarem dominadores. Né? A questão não é estar no lugar do branco. Há hoje, no momento atual, inúmeras pessoas brancas que são progressistas, que são antirracistas, que são antifascistas, que estão na luta por uma sociedade igualitária, que estão no processo político, lutando por todos nós. Então não basta ser um negro que se elege vereador, que se elege deputado, para chegar lá e fazer o mesmo, o mesmo tipo de política excludente. Não dá para fazer como, por exemplo, Joaquim Barbosa, negro, que foi nomeado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, mas que chegando, uma vez chegando lá foi celebrado: oh, nós temos um negro no Supremo Tribunal Federal, mas que agiu como qualquer capitão do mato ou como os brancos que ali estavam. Às vezes, alguns brancos ali tiveram posições políticas muito mais favoráveis ao povo negro, aos trabalhadores, do que aquele. Então, não basta só ser negro e se achar negro e ocupar os espaços para praticar o mesmo tipo de dominação. Nós temos que romper também com a dominação ideológica e cultural. A grande luta é pela emancipação de todo um povo, do povo brasileiro, que na sua maioria é preta e parda e indígena, mas... A, a grande luta é para emancipar o brasileiro do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e também racial. Aí sim nós poderemos falar de humanidade. Tem uma frase que volta e meia, na época do Dia da Consciência Negra, as pessoas divulgam como se fosse o Morgan Freeman, aquele ator americano famoso, é, dizendo que não precisa ter consciência negra, nem branca, nem amarela, que o importante é ter consciência humana. Errado essa frase, é, apesar de parecer que tem boas é, intenções, é uma frase perversa, que ela tenta anular que, sim, nós temos um processo de discriminação que é baseado na cor da pele, no tipo do cabelo, é, que é baseada no conceito errado, mas no conceito de raça. Então, falar de consciência negra é se reconhecer como negro, preto ou pardo, mas que a grande luta que se tem que fazer é pela emancipação econômica, cultural, educacional de todo brasileiro, começando pelo povo negro, que foi o povo mais espoliado. E se chegar nos espaços de poder, que chegue como o cidadão transformador das estruturas de poder que, foram, é, é, que nós herdamos do processo nefasto de colonização. Que chegue no poder o branco, o negro, a mulher, o indígena, o, o LGBTQIA+, mas que não chegue para praticar as mesmas atrocidades dos, dos séculos que nós vivemos. Né? Então, é, o que tem que se transformar é a ideologia, é, ideologia com consciência de classe, porque senão serão apenas negros ocupando espaços de brancos para fazer o que brancos já faziam no passado. E aí não dá, aí não vale, aí desmola, desmoraliza a luta. Né? Muito bem, eu creio que você respondeu aí a questão da Luciana Ribeiro, né? Fale porque também dentro da comunidade preta existem pessoas racistas. Sim. Então vem Sim. disso que você falou, que é o processo ideológico, é, é, é estrutural, né? Exato. Os capitães do mato eram negros, né? E ele, o que, que eles faziam na época da escravidão? Eles capturavam os negros que fugiam, os escravos que fugiam das fazendas para ter uma boa relação com seus senhores. Né? Nós sempre vamos ter esses indivíduos. Né? É, parece estranho para nós vi a Luciana dizer que tem parentes pretos que são bolsonaristas e que isso é aparentemente uma contradição, porque o bolsonarismo é essencialmente racista. Mas lembre-se que o melhor amigo e fiel escudeiro do Bolsonaro é o Hélio Negão, é um negro que o Bolsonaro faz piada a todo instante e ele acha legal. Né? Então, não é o ser negro que nos torna progressistas. É a consciência de classe que nos torna progressistas e conscientes do, do processo de exploração ao que os negros foram é, submetidos. Então, se você não tem consciência de classe, é, a sua pele pode ser negra, você é vítima de racismo, mas você... Seu, a sua grande ambição é querer ser bem tratado pelas elites, que historicamente no Brasil são brancas, mas se fossem pretas, se fossem indígenas, elas estariam explorando do mesmo jeito e o sujeito queria estar de bem com elas. Então, tem que ficar muito claro, ter consciência negra tem dois caminhos, dois, é, duas colunas, dois pilares que precisam ser levantados, senão a, a construção cai. O primeiro pilar é o da consciência eu sou negro e eu tenho que ter orgulho disso, não é problema nenhum, não é defeito ser preto ou pardo. Mas o segundo é, eu sou trabalhador também, eu sou classe explorada enquanto trabalhador. E nisso eu sou irmão do branco, do indígena, da mulher, do LGBTQIA+, e nós temos que lutar juntos pela superação desse estado de, de exploração do ser humano. Então é aí que se unem as duas lutas. A luta pela racial, no sentido de consciência, de que sua cor não é defeito, mas de que a exploração está na, na questão econômica. E isso une o branco e o negro e todas as, as diferenças que há entre os seres humanos. Perfeito. Muito bem. Agradeço imensamente a todos que participaram. Agradeço imensamente a presença do professor Levon, 50 minutos, em uma verdadeira aula de história, e assim que o professor Levon tiver outras exposições, voltaremos aqui para continuar essa prosa. E o professor Levon também, tendo tempo aí, ele dará as entrevistas aí para a Rádio Interativa, que o Manezinho pediu Sim, vai ser um aqui prazer, e para todos. Vai ser um prazer. Eu estou devendo lá para a Rádio Interativa. O companheiro Manezinho me pediu. É, já estou com contato, assim que a gente puder, nós estamos com uma série de problemas aí que estão tomando o tempo da gente, mas assim que eu puder, lá para a rádio, e também para o nosso companheiro é, Marcos, né? Marcos André, é isso? Uhum. Da, do canal Opinião de Esquerda, né? Exatamente. A gente vai conversar também. Mas uhum. é isso, Jane. eu te agradeço pelo convite, estamos à disposição, assim que a gente puder, a gente volta a se falar, viu? Obrigado, professor. Viva Zumbi, viva Dandara e viva a consciência negra, viva o 20 de novembro. Grande abraço, obrigado a todos e todas. Se inscrevam na TV Poesia e também no nosso canal Brotar da Semente no YouTube. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Valeu, Jânio.